que o glossário é muito, muito interessante para quem estuda a marketing digital e para quem percebe do tema, isto porque conseguimos ali ter todo o tipo de informação que precisamos e é uma coisa nova, não há muitos livros com glossar nesta área, portanto acho que foi uma, uma grande iniciativa aqui do Vasco. Assim como os temas que ele aborda, que, na minha opinião, são muito, muito interessantes. Tem mais algum livro do Vasco? Tenho, tenho o Marketing 360 e o E Qual é, acha que é, pode ser a mais-valia deste em relação aos outros? Eu falei com ele e tive a oportunidade de trocar alguns conhecimentos. Este é digamos que um follow-up do marketing 360. Penso que com os dois livros consigo ter uma visão muito mais global e muito mais estratégica do que, do que pretendo em termos de marketing digital.